Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. E eu já estou trazendo mais uma mensagem para o signo de aquário. Então, vamos lá! Carta do desprendimento e vamos complementar E também uma mensagem do oráculo. Carta da renovação. E eu vou dar uma arrumada. Aquário, tenha o desprendimento de não tentar mudar uma situação agora. Se não é algo que dependa apenas de você, solta. Mesmo que aparenta que você está saindo perdendo. Porque há uma justiça divina... Já atuando na sua vida. Confia nela que tudo sabe. E o melhor vai acontecer. Sempre acontece. Te trazendo novas chances. De equilibrar a sua vida. De viver momentos mais físicos. Manifestados. E realizados. E aqui mostra uma preocupação excessiva, uma ansiedade muito grande do que vem pela frente e do que vai acontecer. Porque você não sabe como vai se dar essa situação, o que vai acontecer. Então, acalma o seu coração e se desprenda um pouco do que é conhecido. E se joga nesse desconhecido com muita gratidão, porque também pode ser muito favorável. E vai! Olha aqui os frutos e toda a prosperidade. Que maravilha! Renovação.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 Tá bom? Gratidão.